A lei seis mil Sua vez, define o de artigo terceiro, inciso 1. Que o meio ambiente é o um conjunto de condições, leis, influências, alterações interações de ordem física, química e biológica. Que permite a e rege a vida em todas suas formas. O direito ao meio ambiente é pressuposto do exercício lógico dos demais direitos fundamentais do homem. E veis que em sendo o direito à vida o objeto do direito ambiental Somente, somente é aqueles que possuírem, possuírem a vida e ainda mais, mais, vi mais ainda a vida com qualidade e saúde terão, saúde, terão condições de exercitarem de exercitar os, os demais direitos humanos Neste compreendido direitos sociais da personalidade política do seu ser humano no artigo 225, todos têm o um direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem uso comum do povo e é essencial a saça de qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para... Para presentes e futuras gerações Com aspectos, aspectos integrantes e sociável do Ao meio ambiente, ambiente geral Do trabalho O meio ambiente do, do, ambiente do trabalho caracteriza-se que como um direito Agora vamos lá A lei 6.938, 81 por sua vez define em seu artigo 3 em inciso 1 que o meio ambiente é o conjunto de condições e leis e influências, alterações e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida de todos os formas. O direito ao meio ambiente é um pressuposto do exercício lógico dos demais direitos fundamentais do homem, vez que, em sendo o direito à vida é objeto do direito ambiental, somente aqueles que possuem a vida e mais ainda, vida com qualidade, terão condições de exercitar os demais direitos humanos nestes compreendidos direitos sociais das personalidades políticas, das personalidades e políticos do ser humano. No artigo 225, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem uso comum do povo e é essencial a sadia qualidade de vida impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para os presentes e futuras gerações. Com aspecto integrante e indissociável do ambiente em geral, o meio ambiente do trabalho caracteriza-se como um direito fundamental na medida em que é indispensável para o alcance do direito à vida com qualidade. Ah, é um, melhorou só um pouquinho, falta mais. É. A lei 6.938-81, por sua vez, define em seu artigo terceiro e o meio ambiente é um conjunto de condições, leis, influências, alterações e alterações interações de ordem física biológica, que permite abrigar e rege a vida em todas suas formas, com aspectos integrantes índices indissociável do meio ambiente gerar o meu ambiente do trabalho caracteriza-se como um direito fundamental na medida em que se dispensa o alcance do direito à vida com qualidade o direito do meio ambiente, pressuposto de exercer lógico, dos demais e fundamentais Um homem vez que enquecendo o direito à vida, o objeto do direito ambiental, somente que aqueles que possuírem vida e mais ainda, vida com qualidade terão condições de exercitarem os demais direitos humanos neste compreendidos os direitos sociais da personalidade político do ser humano todos têm direito ao meu ambiente ecologicamente equilibrado nem uso comum do povo essencial, a, a sagia, a qualidade de vida impondo-se do poder político e a coletividade. O, poder, o dever de defendê-lo, preservá-lo para presentes e futuras gerações. Oh, oh.